Calma, calma, calma jovens, calma, vocês vêm todos lançados, vêm comparativos, intercoolers e cenas, vêm logo aqui, maluco. calma. vamos ao tópico. Bem malta, antes de mais, bem-vindos aqui a mais um vídeo, antes de irmos para o meu novo tema tópico comparativos, digamos assim, bem, vocês entendem que só dar uma leve explicação sobre o tema. Antes de mais, a culpa é vossa, a culpa é vossa, vocês é que estão sempre, e esse, esse carro filmaste comparado com aquele, então e aquele que filmaste comparado com o outro, daí o outro comparado com o outro. Pá, malta, eu não posso... Uh, comparar os dois mesmo ali porque estamos a incentivar o street racing, não é? Então não convém. E eu não consigo achar uma pista uh, para fazer uns testes que eu queria. Upa, eu já bati muitas portas mas não consigo. Não consigo arranjar uma pista para fazer uns testes mesmo como se faz lá fora. G40 com turbié, Punt GT com turbié, GT com G40. Não consigo. Não consigo fazer isso. Uh, ninguém aqui abre portas para eu conseguir fazer esse tema. Então, o que é que eu resolvi? Comparar os carros que eu já filmei achar ali uma velocidade comparável entre os dois e fazer um comparativo uh, um, depois outro, depois os dois e ver quem é que ganha eu sei que vocês vão dizer ah pá, isso era bom, era com o Draghi isso é que não falha, sempre na mesma estrada com o Draghi com... mas é pá possível demais, é pá possível porque há carros que eu já filmei há 2, 3 anos é o quê? Eu vou back to the future e vou lá com o drag. não dá para frente, então o que é que eu resolvi fazer? achar um carro, achar outro do vosso interesse, vocês também podem sugerir uh, nos comentários desse vídeo um próximo comparativo, comparar um, comparar outro, ver os tempos e fazer assim um comparativo. Não será uh, uh, virtual, vá, podemos dizer assim um comparativo virtual, mas não vai falhar muito, porquê? Porque a estrada é sempre à direita, eu não ando cá em descidas nem em subidas, uh, não vou cá a puxar a brasa a um ou a brasa a outro, é o que é, é uma brincadeira, um tema novo e eu acho um tema bastante interessante. Para início de tema, vou-vos deixar já com um 106 Turbo, com um Sax Turbo, ambos do Camisas e vamos comparar os dois canhões, ok? Quem é que será que ganha? Vamos ver já de seguida. Apenas um, um aspazinho, aqui na filmagem do 106, vocês vão ver o manómetro um pouco uh, virtual ou adaptado. Porquê? Porque eu tinha a câmera com um ângulo que não conseguimos ver uh, os primeiros números do velocímetro. Então o meu editor teve ali uma trabalheira dos diabos e reconstruiu um, um manómetro da velocidade do 106. Pá, vocês percebem que há, que há ali uma sobreposição, vê-se o ponteiro atrás, mas a sobreposição uh, virtual do manómetro do 106 é apenas para vocês terem a, a percepção onde é que está o ponteiro a começar. Porque depois, quando ele chega aos 120, já se vê efetivamente o manómetro do carro, foi feito com rigor sem puxar a brasa a sardinha de ninguém, pusemos o tempozinho a, a contar eu sei, volto a repetir não é nada oficial, nem nada comprovável assim, coisa mas é uma brincadeira que dá para ver carros comparáveis, ok? Deixem nos comentários sugestões que querem ver aqui comparado lado a lado e vamos já para o primeiro comparativo yeah! Estala disto, não sentes a estrada, Desastrada.